Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste domingo, a Igreja celebra a solenidade de Cristo Rei. Cristo foi Rei? Ele foi aclamado como Rei. Pilatos perguntou, tu és Rei? Podemos dizer que sim, Jesus Cristo é Rei, mas um Rei diferente. Um rei que nasceu à beira do caminho, nasceu pobre, nasceu como um sem-teto. Um rei que foi crucificado, que foi morto, que foi coroado com uma coroa de espinhos e no momento da cruz perdoou aqueles que o judiaram, que flagelaram, aqueles que o mataram dizendo, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus é um rei que governa sem exército, sem arma, sem poder. Jesus é rei e governa as pessoas não com o poder de forças externas, mas Jesus governa a partir de dentro, a partir da interioridade. Ele veio nos ensinar que um só é o nosso Pai, o Pai nosso que estais nos céus e que todos nós somos irmãos e irmãs. Ele veio nos governar a partir da misericórdia, a partir do amor, a partir da bondade, a partir da solidariedade, a partir da fraternidade. Ele veio nos ensinar a sermos humanos, Ele veio nos ensinar a sermos parecidos com Deus. Então Ele veio atrair-nos para o amor que é o próprio Deus. Isso não se faz com poder de força, com poder de armas, mas se faz com o poder do amor, da misericórdia e da compreensão. São Francisco de Assis entendeu profundamente este reinado de Deus a partir de dentro e deixou que Jesus Cristo fosse aquele que governasse a sua vida. Ele se colocou nas suas pegadas e seguiu o próprio Cristo até o fim, transformando toda a sua vida numa vida semelhante à vida de Jesus. Por isso, nós podemos dizer que Jesus, ele governa, ele é rei, mas a partir de dentro, a partir do coração das pessoas, pretendendo fazer com que todas se tornem filhas e filhos do Pai que está nos céus. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.